Falando, Paulinho, eu sou seu fã. Tá ligado, rapaziada? Quem gostar aí, mano, é, manda pro Paulinho aí. Quem não gostar, problema de vocês. Valeu, rapaziada. Um, dois, três e já. Paulinho, eu sou seu fã. Paulinho, eu sou seu fã. Paulinho louco, eu sou seu fã.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 Paulinho louco, eu sou seu fã. Paulinho ou louco, eu sou o seu fã. Sabe o que a gente ainda não desistir de fazer internet? quero fazer internet não? Quem fez internet foi outro cara. Sabe o que ainda não desistir de fazer vídeo, de fazer live? Porque Paulinho louco, eu sou teu fã, cara. Você me motiva a isso, mas não não tem nada a ver o vídeo. Mas Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulio louco sou teu fã, Paulio louco sou teu fã, Paulio louco sou teu fã, Paulio, ó meu coração aqui Paulinho, sou teu fã, cara, sou teu fã, cara, eu sou teu fã, cara, eu sou teu fã, cara, eu sou teu fã, cara, Paulio louco sou teu fã, Paulio louco sou teu fã, Paulinho louco sou teu fã, Paulinho louco sou teu fã, Paulio louco sou teu fã, Paulio louco sou teu fã.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 Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã, Paulinho louco. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho, vou fazer uma tatuagem no meu peito, porque eu sou teu fã. Paulinho, vou fazer uma tatuagem na cabeça com o teu nome, porque eu sou teu fã. Paulinho louco, eu sou teu fã. Paulinho, eu sou teu fã.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 Paulinho oh louco, sou teu fã. Paulinho o oh louco, eu sou o teu fã. Paulinho oh louco, sou teu fã. Paulinho oh louco, sou teu fã. Ah, Paulinho oh louco, eu sou o teu fã. Tá ok? Haha, <risos> é o Bolsonaro. Paulinho oh louco, sou teu fã. Paulinho oh louco, sou teu fã. Paulinho oh louco, sou teu fã. Paulinho oh louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou Paulinho louco, sou Paulinho louco, sou Paulinho louco, sou Paulinho louco, sou louco, sou teu louco, sou te louco, sou teu louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, sou Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Paulinho louco, sou teu fã. Quantas vezes eu vou ter que te falar que eu sou teu fã, Paulinho louco? Eu sou fã do Paulinho louco. Você vê eu escrever na minha testa, eu sou fã do Paulinho louco. Eu sou fã do Paulinho louco. Eu, eu aqui ó, eu sou fã do Paulinho louco. Você não é fã do Paulinho louco? Você é fã do Paulinho louco? Eu não sou. Eu sou, quer dizer, mentira, eu sou. Sou fã do Paulinho louco. Mentira, eu sou fã do Paulinho louco.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 pelo amor de Deus, Paulinho. Curte meu vídeo, cara. Eu sou muito teu fã, Paulinho. Paulinho, sou teu fã. Paulinho, sou teu fã. Paulinho, sou teu fã. Paulinho, sou teu fã. Tchau, Paulinho, sou teu fã. Tchau, tchau, Paulinho, sou teu fã. Paulinho, sou teu fã. Paulinho, sou teu fã. Paulinho, sou teu fã.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 Paulinho, sou teu fã. E aí, rapaziada, esse aí foi o vídeo mesmo. Espero que vocês gostem. Valeu, tamo junto. Que elas corre mais pra frente e aí, Paulinho. Sou teu fã. Esqueça tudo. Fé no pai com o inimigo cai. Fé.